Já tô no novo estúdio aqui. Novo estúdio, galera. Já me teletransportei, né? Teletransporte. A galera tá perguntando, por isso que legal é fazer ao vivo. Porque a galera vai perguntando e a gente vai respondendo. Aqui no chat a galera tá perguntando que horas vai terminar. Uma hora, tá? Mas o aluno que quer estudar, o que, que você tem que fazer? Você tem que estar com a sua água aí do lado, você tem que estar com o seu lanchinho. Corre às vezes vai ter um intervalozinho que você vai correr, vai pegar uma água, vai... já tem que montar o seu. Correu pro... pra fazer um xixizinho, né? Então, já monta o seu cenário aí, o papel e caneta. Pra ficar com a gente, vai valer a pena. Como eu falei, vai ter coisas, tá? Vai ter coisas aqui que é só pra quem tá online. Vou dizer agora. Vai ser agora. Aí quem não tiver lá, perdeu, perdeu. Ah, eu queria. Depois vai começar a chorar. Eu queria ter participado online. Por isso que a gente chamou vocês pra ser agora. Chama os teus amigos. A gente vai estar tá computando aí. Chegou a 300, cara. 300 aí. Depois a gente vai criando meta aí. Criando meta. Chegou a 300 aí, a gente já começa a liberar as coisas, tá? Então esse é Aulão. Especial Bill explica olha o tamanho da tela aqui, que linda a tela. Aqui o passar aqui para vocês. Pode passar aí, para começar. Eu sou o professor Kennedy Ramos, professor de Biologia. Então bora, próxima. E eu queria falar um pouquinho para vocês, produção aqui só pegar um novo passador, muito obrigado. Falar um pouquinho sobre o dogma central da Biologia, galera. Uma coisa que é muito importante que antigamente, a gente basicamente só via o basicão, que era o quê? DNA, RNA, proteína. Caiu no Enem e que já cai em vestibulares, que a gente não tem que saber só o básico. Até porque, galera, agora nesse momento de pandemia, caiu muito essa parte de ah, vírus de RNA, vírus de RNA positivo, RNA negativo, vírus de DNA. Então essa parte de DNA, RNA e proteína, a gente tem que estar de olho. A gente tem que saber pelo menos o básico. E tem aluno que se confunde. Primeira coisa... Você sabe que o DNA, olha aí, ele pode fazer a replicação. Então o DNA ele pode se replicar. Ele pode se replicar. Lembrando para mim, no nosso corpo, onde é que a gente pode encontrar DNA? Dentro do núcleo, já é para estar tá anotando, dentro do núcleo e dentro de organelas chamadas de mitocôndrias. Mitocôndrias. Não é à toa que existe o DNA mitocondrial. Se a estiver falando de vegetal, que já caiu no Enem, eu tenho no cloroplasto. O cloroplasto também tem o próprio DNA. Então ele dá... A, a possibilidade de fazer a replicação. Lembrando que o DNA é como se fosse o chefão. É como se fosse o patrão. E ele tá lá no, no núcleo, dentro do núcleo, dentro da mitocôndria, só que ele não quer levar informação para fazer proteína. O que, que ele faz? Ele pega essa informação e passa como se fosse para o empregado dele, que é o RNA. E ele vai... O pessoal da redação, vai, quando vai escrever alguma coisa, ela tem que estar tá na íntegra. A gente chama isso de transcrição. Ah, por isso que é transcrição? Sim. Então DNA, para o RNA, é um processo que a gente chama de transcrição. Ele vai passar a informação. Lembra que o RNA ele consegue sair do núcleo e lá ele vai levar a informação genética. Galera, o RNA ele vai ter que pegar essa informação, cor dos teus olhos, cor do teu cabelo, e ele vai ter que ler. Ele vai ter que fazer o quê? A tradução. Daí o nome tradução. Então o que vai tradução é produção de proteínas, tá? Só que o Enem mostrou que hoje... Um RNA, ele não produz apenas uma proteína, ele pode produzir mais de uma proteína. Por isso que eu coloquei aqui proteína, isso é uma imagem do Enem, tá? Proteína A, proteína B, proteína C. Não é à toa, olha que interessante, a gente tem só cerca de 20 mil, 25 mil genes no nosso corpo. Só que a gente tem mais de 150 mil proteínas diferentes. Eu não tô falando quantidade, eu tô falando diferente. Traduzindo, como é que isso pode cair em prova? Um gene... Ele tem a capacidade de expressar RNA e produzir muitas proteínas, não só uma, tá? Então esse processo a gente chama de tradução, posso ter a proteína A, proteína B, a partir de um gene, olha que legal. Outra coisa, lembra que tem um vírus chamado de HIV, que é o grande exemplo em prova? Ele tem a capacidade de fazer o contrário, pegar o RNA e transformar em DNA. A gente chama isso de transcrição reversa, transcrição é uma enzima chamada de transcriptase Reversa, tá? E tem vírus também que consegue fazer a replicação do DNA. Onde eu quero chegar com esse dogma? Coronavírus. É uma coisa que tá na moda, não acredito em algo muito específico. Já caiu alguns vestibulares é, específicos. Mas eu acredito também muito no Enem, cara. O Enem cobrando, porque o Enem ele gosta de falar de coisas não necessariamente atual. Geralmente não cai naquele ano, por isso que eu acreditei quando eu falei, olha está acontecendo a pandemia, dificilmente naquele ano vai cair o coronavírus, mas esse ano eu já acredito, porque a pandemia já está dois anos aí, então esse ano eu já acredito questões sobre a pandemia, claro, é, não falando diretamente em coisas específicas da doença, mas falando sobre vírus, vírus a gente estuda no ensino médio, então uma coisa que a gente tem que saber sobre o vírus, primeiro, ele tem um envelope ou não, então ele pode ter um envelope, e esse envelope que foi muito falado, porque ele é lipoproteico, ele tem lipídio, e ele se assemelha com a membrana que tem lipídio da gente. E vem a pergunta, por que quando a gente passa sabão, a gente limpa a nossa mão com sabão, tira esse vírus? Por que, galera? Porque o sabão, o detergente, não sei se vocês sabem, ele consegue se misturar com a água e com a gordura. Não é à toa que o detergente ele tira a gordura de uma panela, vou dar o um exemplo. Tá? Isso já caiu no Enem. Por quê? Porque o sabão, o detergente, ele é anfifílico ou anfipático. Já nota aí, anfifílico ou anfipático. Ele consegue se misturar com a água, que é polar, e com a gordura, que é apolar. E o coronavírus, o envelope dele, é apolar, tem lipídio. E o detergente consegue se misturar com a água, consegue se misturar com o coronavírus e vai limpando. Vai deixando a sua mão limpa, vai tirando essa gordura da importância dele, tá? E consegue também dissolver esse envelope. Dentro dele tem um capsídeo proteico, como todo vírus, um capsídeo. E dentro tem um material genético de RNA. RNA. Tá? RNA, coloca na tua cabeça. Outra coisinha que eu queria também mostrar para vocês, eu não vou poder me alongar aqui, já que a gente tem muita aula, o meu objetivo aqui é apresentar esses professores para vocês, tá? Mas eu queria falar de um tópico aqui, que é PCR, já ouviu falar? Ah, eu fiz o, o teste de PCR, eu fiz um teste chamado de RT-PCR, eu não sei o que é isso, já caiu alguns vestibulares. Primeira coisa, eu não falei da replicação do DNA? O DNA ele tem capacidade de se replicar né? no nosso corpo. E o vírus, coronavírus, ele é um vírus de RNA, não é um vírus de DNA. Só que tem um problema, galera. Eu já trabalhei em laboratório na época da minha graduação e eu trabalhava com PCR. Eu trabalhava com PCR. Para quem não sabe, a PCR do inglês é reação em cadeia da polimerase. Traduz isso para mim de forma mais fácil, Kennedy. É a duplicação do DNA no laboratório. A gente, no laboratório, a gente consegue pegar uma molécula de DNA e replicar ela. Produzir muito. Mas qual é o problema? Em laboratório, com calma, quando a gente trabalha com DNA, é fácil. O DNA a gente guarda na geladeira, o DNA a gente guarda... Isso aí é 10 minutos ou 10 segundos, meu Deus? 10 minutos já tá, eu tô aqui no estúdio aqui, eu tô... Daqui a pouco acho que eu vou pular o protocolo, eu vou pegar a câmera, eu vou mostrar o estúdio aqui pra você, então, né? os alunos gostam. Fala aí se você quer ver o estúdio depois, o que está aqui por trás também. Mas a gente vai ter que bater meta aqui, bateu meta, alguém vai ter que mostrar o estúdio, alguém vai dançar, sei lá, a gente vai fazendo essas ondas aí, tá? Beleza? Mas tem que bater meta. Cara, é, até esqueci o que estava falando. Tá. É, o que eu estava falando? Coronavírus. Tá, coronavírus. Meu Deus. Tá, é, quando, PCR. É a duplicação do DNA em Mas quando a gente trabalha com DNA, DNA a gente guarda na geladeira. DNA a gente guarda em frasquinhos. E de boa, ele pode pegar luz. Só que quando eu trabalhava com RNA, o RNA, lembra que ele é o um empregado? Que ele sai do núcleo, ele faz lá toda a estrutura? Ele é programado, o RNA para ser oxidado, ele tem uma caudazinha, que a gente chama de cauda lá, a poliar, que é para ser oxidado, ele morre, o DNA ele produz RNA a hora que ele quer, então em laboratório, quando a gente trabalha com RNA, uma luz cara, uma luz, exemplo a luz desse estúdio, já ia degradar o RNA, onde eu quero chegar com isso? O coronavírus é um vírus de RNA. E é difícil trabalhar com ele em laboratório. É muito difícil. Então, em laboratório, o que, que a galera faz? A galera já tem conhecimento. Ela pega o coronavírus a partir de uma possível secreção de uma pessoa lá, colocou o cotonete, eu pego lá a secreção. Eu sei que é um vírus de RNA, um vírus de RNA. E em laboratório, eu faço a transcrição reversa. De novo, o que é a transcrição reversa? Pegar o RNA e transformar em DNA. Quando eu faço a transcrição reversa, eu tenho o DNA do vírus. Eu tenho o DNA do vírus. Mas isso foi produzido em laboratório. É por isso que você tem que tomar cuidado. Tem alunos que interpretaram na internet, começaram a mandar pra mim, que o vírus fazia a transcrição reversa. Não, galera. O vírus ele não faz isso no nosso corpo. Tanto que teve aluno que chegava nas redes sociais comigo dizendo que o coronavírus era igual ao HIV. Ah, Kennedy, ele é um retrovírus, né? Não é um retrovírus. Cuidado com isso. O vírus... É HIV, é um retrovírus, consegue naturalmente o nosso corpo pegar o RNA e transformar em DNA, só que o coronavírus não faz isso, porque isso é feito em laboratório, estou explicando aqui, em laboratório a gente pega o RNA e transforma o DNA, porque é mais fácil de trabalhar com o DNA, aí eu vou fazer a duplicação do DNA. Como é o nome dessa duplicação do DNA? PCR. Então, de novo, eu faço primeiro a transcrição reversa, depois eu faço a PCR. Galera, só que é inglês, né? Tudo é em inglês. Transcrição reversa, em inglês, a gente chama de RT. E a duplicação do DNA é a PCR, reação em cadeia da polimerase. Por isso que o nome do exame é RT-PCR. Por que RT-PCR? Porque primeiro é a transcrição e depois é a PCR. Só para você entender mais ou menos, a gente não precisa especificar aqui como é a duplicação, num frasquinho de laboratório, a gente tem o DNA né, do vírus, claro, a gente já fez a transcrição reversa, já pegou a secreção da pessoa. A gente coloca, claro, bases nitrogenadas, tudo de laboratório, tá galera? Laboratório. A gente coloca água, a gente coloca magnésio, o magnésio ajuda na duplicação do DNA, o magnésio. A gente pega uma enzima DNA polimerase, tá? Que faz a duplicação do DNA. A gente faz e coloca várias estruturas. Cara, a gente coloca numa máquina aqui, que hoje ainda é até é barata, tá cerca de uns 30 mil, 40 mil, um laboratório tem que ter umas 10 dessa aqui. Dentro dessa máquina que acontece o que a gente chama de PCR. Acontece a reação em cadeia da polimerase. E o que acontece basicamente é aumento e diminuição de temperatura que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, São três fases basicamente. Não precisa decorar, tá? primeira é abrir a fita do DNA, que a gente chama de desnaturação. Eu tenho que abrir a fita, porque lembra, para eu duplicar, eu tenho uma dupla fita. Eu tenho que abrir a fita para formar duas fitas. É claro que não é duas fitas, são muitas fitas. Beleza. Logo depois tem o um anelamento de uma região que a gente chama de primer, para dizer, olha, replica aqui, para mostrar que é o vírus mesmo. Replica. Porque até porque, galera, é, quando a gente pega a secreção de uma pessoa, concorda comigo, que não necessariamente vem só o vírus. Pode vir também células da pessoa. Então ele já tem alguns segmentos que ele fala, olha, replica, faz a replicação só aqui do vírus. É uma fase que a gente chama de anelamento. E a última etapa é a fase que acontece a duplicação em si. Só que olha uma coisa que pode cair em prova, olha que legal. Isso aqui é em laboratório. Em laboratório, a gente não tem tanta enzima assim à vontade. No máximo, a gente tem a, a DNA polimerase. Em laboratório, essa abertura do DNA, anelamento, tudo é por temperatura. Só que a temperatura para abrir o DNA é cerca de 72 graus, vai às vezes 94 graus. E o que acontecia no final? A DNA polimerase, que duplica o DNA, é uma proteína. E proteína no nosso corpo, em torno de 41 graus ocorre um processo que a gente chama de desnaturação. Ninguém vai chegar aqui em sala de aula e vai dizer ''Kennedy, eu não pude participar do aulão porque ontem eu estava, sei lá, com 70 graus de febre''. Não existe isso. Porque a partir de 40 graus, 41, o teu corpo começa a morrer, começa a entrar em desnaturação. Não aguenta. Aí eles passavam por esse perrengue em laboratório. Olha como é legal a gente colocar isso em prova, cara. Eles foram pesquisar uma bactéria que vive em regiões termais, muito quentes, que ela consegue sobreviver até 127 graus Celsius, de boa. Então aquele papo da nossa mãe que fala, é só esquentar a água que a fervura 100 graus, né? É só esquentar que mata tudo, é mentira. Essa bactéria consegue sobreviver de boa até 127 graus. O nome dela é chamado de termos aquáticos. Termos aquáticos. Não é à toa, olha que legal, que deram, pegaram uma proteína dela estudada em laboratório e o nome da enzima de laboratório, ela é chamada de DNA-TAC. Por que DNA-TAC ou TAC polimerase? Porque deram o nome de TAC, TAC é ter termos aquáticos. Então é uma proteína que ela consegue sobreviver a grandes temperaturas. Aí já é outra questãozinha de prova e tudo mais, para ele falar sobre isso. Para resolver uma questão, trouxe uma questão aqui sobre o que eu falei. Teoricamente, depois que a gente dá essa aula, é uma questão simples, mas tem muito aluno que poderia ter de cara essa questão e errar, porque não sabia. Olha o que eu vou falar aqui. No diagnóstico molecular para a detecção do novo coronavírus, pela técnica de RT-PCR, você já sabe o que é RT-PCR. Quantitativo, porque a gente sabe a quantidade, no exame lá naquela máquina, que é touchscreen, tudo bonitinha, a gente sabe a quantidade de DNA, tá, galera? Já que o objetivo em laboratório é produzir muito DNA para ver se a pessoa tem lá, identificar, é positivo, é negativo, tá? O DNA complementar, CDNA, o DNA-CDNA, -DNA, quem quiser anotar, é o DNA que a gente produz em laboratório do vírus. Lembrando, o vírus é de RNA. Em laboratório, a gente, pela transcrição reversa, produz um DNA, que isso não existe na vida real. A gente chama isso de cDNA. E é amplificada após... É amplificado, é a PCR, tá? Após o material genético passar por uma... Quem marca aí, pra gente terminar aqui? Por uma, de novo, para ter a PCR, antes eu tenho que ter uma transcrição reversa. Então não esquece. Muito obrigado, olha. É a transcrição reversa antes que eu tenho que ter antes da PCR. Isso pode parecer besteira, mas isso se vier em prova, você já está na frente de muita gente. Então uma dica aqui, pode ter parecido um pouquinho, mas foi uma dica de ouro para vocês. tá? E agora a gente já vai começar outras aulas, vocês que estão aí, vocês que... Cadê a, a Suzana, a Gabi, o Carlos, olha que legal, Amanda, me gusta, Bill. beijão para você. Tá falando que eu tô bonito, obrigado. Uh, Lorane, beijão pra vocês, muito obrigado. Eu desejo pra vocês aqui um excelente aulão, você não tem noção dos professores que vão entrar aqui pra, com vocês, tá? A minha aula vai ser a piorzinha aqui hoje, só pra você ter uma noção, tá? Então é, é cara, é um nível aqui absurdo, interage com a gente, que esse, esse dia é muito importante, tá? Beijão para vocês, galera. Gostou? <música>